Cântico do Irmão Sol de São Francisco de Assis Narrado por Vítor Carvalho Lá no alto, Todo-Poderoso, Bom Senhor, para Ti vão os louvores, a glória e a honra e todas as bênçãos. A Ti só, Altíssimo, eles são devidos e nenhum homem é digno de pronunciar o Teu nome. Louvado sejas, Senhor meu, com todas as tuas criaturas. Especialmente, senhor Irmão Sol, que dá o dia e com o qual tu nos iluminas. Ele é belo e radioso e de grande esplendor. De ti, Altíssimo, ele é o símbolo. Louvado sejas, Senhor meu, pela Irmã Lua e por todas as estrelas. No céu tu as criaste, luminosas, preciosas e belas. Louvado sejas, Senhor meu, pelo Irmão-Vento, pelo ar e pelas nuvens, e o céu puro, e todos os climas com os quais ajudas as tuas criaturas. Louvado sejas, Senhor meu, pela Irmã-Água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, Senhor meu, pelo Irmão-Fogo, com que iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, Senhor meu, pela irmã nossa Mãe, a Terra, que nos suporta e nos alimenta, e produz frutos diversos, com flores de mil cores e a erva. Louvado sejas, Senhor meu, por aqueles que perdoam por amor de Ti e suportam dores e aflições. Bem-aventurados os que persistem na paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte, a que nenhum homem vivo pode escapar, desgraçados aqueles que morrem em estado de pecado mortal corporal. Bem-aventurados aqueles que ela irá encontrar conformes com as tuas santíssimas vontades, porque a segunda morte não lhes fará qualquer mal. Louvai e bendizei o meu Senhor e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade.